Tratamento caseiro para a ejaculação precoce. Chá poderoso melhora a ejaculação precoce. Oi pegadores. Aqui é o Tigrão Foda. Vou falar pra você nesse vídeo. Dos benefícios do cravo. Como preparar o chá de cravo para não gozar rápido demais. E o modo de você usar o chá de cravo para ter resultados. Se inscreve logo em nosso canal, no botão vermelho abaixo. Deixa o like. Vamos ao que interessa. A medicina popular oferece uma grande variedade de soluções naturais para os mais diversos problemas de saúde. Uma delas é o chá de cravo para a ejaculação precoce. O fato é que os problemas de desempenho sexual são sérios e devem ser tratados dessa forma, afinal, têm uma influência muito grande sobre a qualidade de vida de uma pessoa. Problemas de desempenho sexual masculino podem afetar não somente a vida sexual do homem, eles têm consequências sérias em diversos outros âmbitos. Um homem que goza muito rápido não consegue manter um bom contato com sua mulher ou amante, e dificilmente ela ficará com ele. Se ficar, poderá traí-lo. Mas os resultados de ser precoce vão além. O homem que goza rápido geralmente sofre com baixa autoestima e sente muita insegurança, podendo até ficar depressivo. Daí também podem ter frustrações profissionais, sociais e ainda mais que isso. Por isso pegadores, amigos do tigrão foda, é preciso tratar isso. De preferência, procure meios naturais. Este chá pode levar você a durar uns 15 a 20 minutos numa foda. Se você quer durar mais de uma hora, como eu, então faça os exercícios do nosso guia na descrição do vídeo. Vamos ao poderoso chá de cravo para ejaculação precoce.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 Mais do que isso, ele ainda pode ser um importante aliado contra a impotência sexual e é por isso que você deve apostar no chá de cravo para a ejaculação precoce. Como preparar o chá de cravo para a ejaculação precoce? Para quem não sabe, o cravo irá atuar no organismo de forma a diminuir os espasmos musculares, além de melhorar a circulação de sangue. Isso sem falar que ele também tinha efeito levemente anestésico, que vai ajudar a ereção a durar mais tempo. Ingredientes para chá da ejaculação precoce Uma colher de sopa de cravos E, um litro de água Primeiro, coloque água na panela ou chaleira, depois acrescente os cravos Agora pegadores, leve a mistura ao fogo Deixe até começar a ferver Então desligue Agora deixe os cravos em infusão por 10 minutos Após isso, com o chá ainda morno, coe o chá, e pronto já pode tomar o chá de cravo modo de tomar o chá de cravo para ejaculação precoce é indicado que você tome o chá três vezes ao dia fará isso todos os dias até que veja resultados lembrando que as respostas são demoradas mas garanto que virão mas se quer resultados rápidos ainda hoje você pode usar nosso guia rápido na descrição do vídeo então loucos amigos do tigrão pegadores deixam um like se inscreve logo em nosso canal, dá essa força ao tigrão foda. Abraço.